A fotografia nem sempre é fácil. Muitas vezes, por mais que a gente não queira, a gente vai perder momentos. Por isso que é bom você ter uma câmera que você possa confiar. E no caso, esse lançamento da Canon, a iOS R10, é uma câmera que mesmo que você não tenha tanta técnica, você vai conseguir registrar. E a R10 é uma câmera que ela é cheia de tecnologias, o visor dela é articulado te possibilita tirar fotos de uma perspectiva que você nunca tinha pensado antes. Sem contar também que ela é muito boa para esportes, assuntos que se mexem muito rápido porque ela conta com muitas fotos por segundo, então é muito difícil que você perca um momento dentro de tantos outros. Você que tira a foto, você sabe que às vezes é aquele momento crucial que... Talvez só aconteça uma vez, a gente não pode perder a oportunidade de registrar. Por isso, chega de perder fotos, chega de perder momentos, porque momentos são para sempre é a ideia da Canon. R10, as principais características seriam elas, 15 fotos por segundo em cortina mecânica, a bateria, né, LP E17 Fast pop-up também, não poderia faltar. Falando sobre vídeo agora, pessoal, ela já consegue fazer vídeos em 4K sem crop, caso você queira fazer um slow motion, ela consegue fazer até 120 frames em Full HD e o novo tempo limite de gravação de até 2 horas, pessoal. Isso muita gente queria e a não ouviu apesar do seu tamanho, né, uma câmera bem portátil, bem leve, tem uma pegada muito boa e já é mirrorless, então ela não tem a caixa de espelho que tem muitos benefícios para você fotógrafo ou videomaker. Um dos benefícios de ter um visor eletrônico é que você consegue monitorar a sua foto em tempo real e ela conta com tecnologia muito avançada no sistema de foco e ela consegue fazer de boa, então é muito mais fácil porque você só aponta, clica e registra. E aí te curte, gostou da R10? Gostou da R10